Nós vamos orar por todos os desempregados e desempregadas. Gente que, à medida que está mais velha, com um currículo fraco, um currículo que dificulta a colocação de mercado, vai ficando mais necessária a oração pelas causas impossíveis. Por isso eu quero orar por você agora. Tá bom? Se una a mim nessa oração, Deus te abençoe. Ah, se você chegou por agora, deixa eu te pedir um favor. Não esqueça de comentar aí o seu pedido de oração. Se você, se você é, foi agraciado com esta oração, se o senhor atendeu esta oração. Não, não deixe de fazer isso, tá bom? É muito importante para gente ter a confirmação da parte de Deus, de que a oração, não para mim, mas com testemunho para a igreja, e para as outras pessoas de que o Senhor ainda escuta as nossas orações. É um testemunho de fé, tá bom? Então vamos orar agora. Senhor, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Eu me coloco diante do Senhor intercedendo pelos meus irmãos e também no lugar de alguns irmãos e irmãs, porque alguns nem conseguem mais orar sobre esse tema, estão tão desanimados, estão tão desacreditados, não acreditam mais que é possível, que é possível encontrar uma oportunidade de emprego. Estão fazendo bicos, outros se envolveram em trabalhos que estão muito, muito, muito abaixo da sua qualificação porque precisam trazer recurso para dentro de casa e alguns deles não conseguem nem mais orar então eu oro intercedendo pelos meus irmãos mas também venho aqui no lugar de outros, Senhor que não estão mais nem orando em favor desse problema então eu vou orar agora por eles também te peço, ó Espírito Santo de Deus, que me ajude, que me ajude, Senhor, com as palavras certas em torno desse tema. Senhor, ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor enche o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs de fé. Primeiro, com fé, muita fé, para crer que há um Deus provedor, que provém recursos para nossa casa, mesmo quando estamos desempregados. Te peço também, ó Senhor, que ensine os meus irmãos e minhas irmãs que trabalho, é, nem sempre é trabalho remunerado, mas é trabalho, e o Senhor, o Senhor dignifica quem está trabalhando, porque quem está trabalhando cumpre o propósito da criação. Porque o Senhor colocou os seres humanos no jardim, para trabalhar no jardim. E a remuneração, Senhor, era o próprio jardim. Eu sei, Senhor, também, e quero que os meus irmãos e minhas irmãs entendam, Pai, que nem sempre o estômago tem a prioridade. Aliás, não deveria ter prioridade hora nenhuma. O que deveria ter prioridade é sempre o Senhor em nossas vidas. Mas às vezes, o estômago, e não só na questão da comida, mas no, na questão do descanso, do luxo, de poder desfrutar de umas férias, poder desfrutar de comprar equipamentos novos, de mobiliar sua casa, de reformar sua casa, tudo isso envolve recursos, tudo isso envolve, envolve, envolve dinheiro e isso vem pelo emprego, pelo trabalho, pela troca das suas horas de trabalho, eu sei que muita gente coloca isso adiante, mas é bom lembrar que o jardim veio antes do estômago, o jardim veio antes das nossas necessidades, o Senhor nos criou segundo a tua vontade, teus critérios, para desfrutar o que o Senhor já tinha feito. Então precisamos, Senhor, também pedir ao Senhor justiça. Porque não é para ter pessoas desempregadas sem buscar o recurso. Não é para ter isso. Aqueles que gerenciam a economia, tanto no mundo como no Brasil... Eles precisam saber que existem pessoas desempregadas e que isso é consequência de uma política, de uma escolha. Os empresários precisam compreender que existem pais e mães de família e que o Senhor cobrará a justiça porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o judeu, o grego, o bárbaro, todos, mas também. O evangelho é a justiça de Deus declarada. O evangelho ele é para anunciar a salvação, mas ele também é o testemunho de justiça de Deus e servirá, contra, e servirá de testemunho a favor ou contra a humanidade. Senhor, eu te peço por todos os que podem gerar empregos que possam ter a mão na consciência, Senhor, e gerem emprego, que rompam com o um medo e não acumulem tesouros, que possam distribuir isso de forma, de forma justa, gerando novas posições de emprego em suas empresas. Eu, eu clamo primeiro pelos filhos e filhas do Senhor no Brasil que eles amem menos o dinheiro e amem mais a possibilidade de distribuir para mais pessoas oportunidades. Ó oh Senhor, eu peço agora, orientado pelo Espírito Santo, que o Senhor envie anjos, que o Senhor toque o coração por revelação, seja por meio da Tua Palavra, seja por meio de uma canção, seja por meio de sonhos e visões, os empresários do Brasil, os teus filhos e filhas, que eles possam entender que não é hora, que é justo, mas que não é hora de reformarem suas casas, fazerem aquela viagem cara. Agora é hora de manter as posições de emprego ali, e aumentar o número de empregados para distribuir riquezas. E aqueles que entenderem este desafio, o Senhor dará a eles muito mais. Porque eu tenho visto homens e mulheres que entenderam, que entenderam o que deveriam fazer e estão fazendo. Glórias ao Senhor. E o Senhor tem enchido a casa deles tem dado prosperidade em tempos de sequidão. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, oramos para que todo o povo do Senhor que está desempregado tenha emprego. Para toda a nação brasileira, essa quantidade, milhares e milhares de mulheres e de homens, jovens, todos possam ter uma colocação e o um pleno emprego. Oro por um milagre, Senhor, oro por um milagre, oro para que aqueles que estão no comando da nação tenham vergonha na cara, ao desfrutarem seus uísques de cinco mil reais a dose, ou aqueles que estão com suas garrafas de vinho muito caras, ou aqueles que estão embarcando agora para curtirem suas férias, esquiando os Alpes, eles põem a mão na consciência que não é hora. A gente faminta, desempregada, precisando de um enter, só um enterzinho ali, uma boa vontade política, que o compromisso deles seja com o povo, e não com os bancos, e não com essas bestas demoníacas que alimentam a prostituta chamada Babilônia. Tem misericórdia, Senhor. Guarda o meu povo. Guarda os meus irmãos. O oh, Senhor guarda a igreja. O oh, Senhor dignidade àqueles que estão sem emprego. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém. Muito obrigado, de coração. Eu espero que este momento de oração tenha significado alguma coisa para você. Significa muito para mim. Deus te abençoe. E se o Senhor assim é, se nos permitir, voltaremos amanhã. Um grande abraço.